Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virgínia, sou uma violonista clássica do Brasil e atendendo a alguns pedidos, no vídeo de hoje eu vou interpretar o choro Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo. Eu não sei de quem é esse arranjo, então se vocês souberem, deixem nos comentários para eu poder dar os créditos, mas é uma versão com a digitação do Edson Lopes. Se você é novo ou nova aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações também, porque dessa forma você vai estar tá me ajudando e também vai sempre saber quando eu tiver vídeos novos. Então com vocês, pedacinhos do céu!